essa é a nossa grande Curitiba uma cidade bonita, bem arrumada um povo bem abençoado mas um povo que precisa do Senhor, nesses dias queridos, nós queremos desafiar você a orar durante 40 dias por um avivamento completo de Deus em nossa cidade nesta cidade, queridos, há muitas pessoas que ainda não conhecem o Deus vivo e verdadeiro e eu e você, que somos sal e luz desta terra, temos o privilégio Alcançar estas vidas Mas para que essas vidas possam ser alcançadas Nós precisamos do poder Do Senhor fluindo sobre nós Venha fazer esta campanha De 40 dias de jejum e na nação Por um avivamento verdadeiro Para transformar as nossas igrejas Para transformar a nossa cidade Para transformar a nossa nação Nós queremos uma cidade Bonita, bela Mas também queremos uma cidade que teme ao Senhor Avivamento verdadeiro a campanha de jejum e oração de 2016 que vai impactar vidas e transformar este mundo em nome de Jesus.